Olá fofuchos, se inscreva no meu canal, curte, compartilha com todos os seus amiguinhos e ative o sininho para chegar mais vídeos para vocês. I <laughs> Essa não é qualquer ventania. Esses ventos são os ventos do sul. Ventos do sul? <risos> Sim, ventos que vêm do sul. Eles trazem uma novidade mágica para o mundo Ribilica. Novidade? Mágica? Hum. Mas, Joana, os ventos do sul levaram meu desenho. A gente tentou pegar o desenho.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 Procurem pela guia da pintora até antes do anoitecer uhum. E aproveitem agora, os ventos do sul estão calminhos, calminhos <risos>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 Esse. Uhum. Hum? Uau! Hum. Meu desenho! Volta do Sul, chamando. Precisamos ir, Lilica! Muito, Muito obrigada, obrigada, Guido! Guido. <risos>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 Fuxi, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o like de vocês, se inscreva, compartilha, tá bom? E ativa o sininho. Beijos, eu vou deixar mais vídeo pra vocês assistirem.